Foi anunciado pelo Ministério do, do Ensino Superior: foi que não serão apenas estas sete, mas será também a reconversão de um conjunto de vagas que as faculdades têm para. Pessoas já licenciadas poderem fazer curso de medicina, que não têm sido integralmente utilizadas nos últimos anos e que este ano serão, e com isso estima-se que a essas sete, serão alguns entre 150 a 180 vagas adicionais. Mas esse é um trabalho que temos que fazer porque o que está a acontecer neste momento no país é fruto de erros que foram cometidos há décadas atrás, quando se formaram muito poucos médicos. Veja, o curso em que eu me formei no país inteiro tinha menos de 600 médicos neste momento, apesar de que estamos a formar 1.500, é um número muito superior, mas isso não contempla inteiramente o facto de que nós também precisamos hoje de mais profissionais, por uma boa razão, porque a evolução da ciência e da tecnologia na área da saúde permite dar muito mais respostas a muito mais pessoas, nós hoje nós temos resultados que são melhores do que a média da União Europeia, por exemplo, no tratamento dos doentes com câncer A sobrevida das pessoas aumenta muito. Isso é o SNS está a fazer o que se espera que faça, mas claro que esta sobrevivência das pessoas e a sua qualidade de vida exigem mais profissionais, exigem mais médicos e nós precisamos de nos adaptarmos à ideia de que temos que ter mais recursos humanos na saúde.